Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Voltamos às aulas. Estamos aqui no laboratório para a aula de rede de comunicações. A ideia é fazer a comunicação usando a rede de internet, utilizando um módulo Wi-Fi, o ESP01. Vamos utilizar o Arduino nós já temos aqui instalado nas máquinas a nossa interface gráfica né, do, do, do Arduino. E a ideia é juntar rede de comunicações, conhecimentos básicos de rede de comunicações, com internet das coisas, introduzindo ao mundo na indústria 4.0. Vamos lá, vou fazer um resumo para o pessoal que ainda está online. Nessa fase de transição de retorno às aulas. Vamos lá a nossa aula. Eu sou Marcos Carvalho, disciplina Rede de Comunicações. Nossa primeira experiência, a introdução à ideia Arduino e o módulo ESP Wi-Fi ESP01. Conectarmos o Arduino através do cabo USB, através da entrada USB, o nosso, a nossa IDE Arduino vai localizar em que porta está ligado. No caso aqui ele já identificou como a COM1 e está selecionado, podemos ver aqui COM1. Caso esteja indicado e não esteja selecionado a porta, teremos que fazer essa seleção para utilizar a IDE do Arduino, ok? Nós iremos agora apagar tudo que está no Arduino. Então nós iremos para arquivos Exemplos Exemplo básico Basics e vamos para bare Minimum Vamos clicar E vamos pegar aqui um programa básico Tá E nós vamos carregar no Arduino Clicando na Seta para carregamento Do código É a outra Aqui nós fazemos apenas uma verificação Né Estamos verificando se o código está certo, carregar na seta, nessa seta aqui. E vamos carregar através da comunicação, via USB, o nosso Arduino. Tá? Ele inicia, está carregando, tá? ele vai gravar o programa na memória e nós iremos... Apagar tudo que possa ser processado Porque com o módulo Wi-Fi Com o ESP01 Nós iremos usar apenas o barramento Da comunicação serial do Arduino Nós não vamos utilizar a programação do Arduino Vamos utilizar a sua comunicação RX-TX Ok? A nossa ideia básica é usar a comunicação USB do nosso computador como se ele fosse um servidor e ele conversar diretamente com o ESP01 sem passar pela programação do Arduino nós não estaremos, não estaremos usando o microcontrolador do Arduino vamos usar só a ligação física RXTX que é a comunicação serial direto para o ESP01 o qual possui um microcontrolador dedicado para o sistema Wi-Fi então estamos usando o Arduino só como uma ponte de comunicação por isso nós vamos ligar RX que é o receiver em RX e TX de transmissor para TX aqui então receptor e transmissor nós temos ligado igual porque estamos usando o mesmo barramento o normal seria ser trocado Se eu estivesse usando o Arduino Como um cliente E esse aqui também é um cliente E o nosso computador aqui como servidor Nós poderíamos estar comunicando de um cliente para outro com o servidor Aqui no caso, nós estamos usando o Arduino só como uma ponte Para comunicar um cliente com outro cliente Com dois módulos distintos Precisaria estar trocado eu mandaria uma mensagem pelo TX até o RX onde o outro módulo receberia informação a partir de certa uh, instrução colocada aqui, programação ele mandaria uma transmissão para o RX do outro módulo não é o caso, nós estamos ligando RX com RX, TX com TX porque estamos usando apenas o canal do Arduino da sua rede serial, comunicação serial, tá ok? É o que nós estamos fazendo aqui Então nós temos aqui o Arduino apagamos tudo que poderia estar lá nele e vamos usar como ponte Nós vamos pegar aqui o, nossa, o nosso módulo wi fi e vamos ligar no RX-TX aqui do nosso Arduino Mas não vamos usar a programação que está aqui no microcontrolador Vamos usar apenas a comunicação e nós vamos fazer programação na placa Wi-Fi através do monitor serial do Arduino. Nós vamos usar a IDE para verificar aqui o nosso monitor serial. É o monitor de comunicação do barramento serial. Então nós vamos ouvir e vamos escrever nesse barramento sem usar o Arduino, apenas a interface gráfica a ideia do Arduino para programar o ESP01 ok, que ele tem um microcontrolador e ele é dedicado ao Wi-Fi a gente precisa parametrizar e conectar essa placa a uma rede Wi-Fi pessoal, reforçando nós estamos usando apenas o conversor USB serial o RS232 para comunicar o módulo ESP01 com o nosso computador, com a IDE do Arduino, no nosso monitor serial, tá ok? Não é uma comunicação serial entre Arduino e ESP32, estamos usando apenas o conversor para poder comunicar o ESP01 com a IDE no computador. E aí nós vamos gravar, vamos habilitar esse módulo para se conectar a uma rede de Wi-Fi. A ligação do ESP01. Nós vamos utilizar o GND que é o ground, é terra. Nós vamos utilizar o TX. Vamos utilizar o RX. O VCC, esse módulo trabalha com 3,3 volts. O ideal, o ideal é fazer um divisor de tensão para nós termos 3,3 também no RX e TX. Mas para um pequeno teste Nós podemos usar 5 volts Não vai danificar Eu já fiz teste e ele aguenta Se for usar continuamente Temos que adotar o 3,3 volts Vamos usar na alimentação 3,3 E vamos usar o TXRX com 5 mesmo CH Underline PD Ele é o enable É o habilitador Ele funciona com VCC Vamos deixar em mais VCC Para poder fazer gravação Se comunicar com o ESP01, principalmente dar comandos de gravação para o módulo Wi-Fi, tá ok? Uma vez feita a ligação, o LED vermelho da placa Wi-Fi vai estar acesa, indicando que ele está alimentado nós iremos no comando, na comunicação, na porta de comunicação serial, tá? no monitor serial e vamos colocar A maiúsculo T maiúsculo Para verificar se há comunicação Se houver comunicação vai aparecer um ok Se não houver Não teremos um ok A T dá um enter ou clica aqui não, Em ok. enviar ok. E Não tivemos nenhuma comunicação Certo? O que, que nós temos que configurar? Aqui embaixo tá? Em nenhum final de linha Seleciona, clica aí E coloca em Ambos, NL e CR Aqui em velocidade O nosso ESP01 Trabalha com 115.200 baldes É a taxa, a velocidade dos bits Que ele trabalha na transmissão Enquanto o Arduino trabalha com algo menor né? Certo? Agora dá o comando AT Dá um enviar um, um, um, Não foi? Não, não foi. Aí, vamos ver o que está de errado. Uma vez feita a instalação, nós iremos no monitor serial. Ele deve estar ajustado para ambos NL CR. Uma taxa de transmissão de 115.200 volts. Tá? Agora vamos dar o comando AT. Se houver comunicação, a hora que... Clicarmos em enviar vai aparecer um ok. Vamos clicar lá em enviar. E temos aqui ó, ok. Então nós estamos tendo comunicação do nosso ESP01 através da interface aqui da nossa comuni comunicação USB para a rede serial RS232. O conversor que está no chip bem próximo aqui do conector. Nós podemos ver um chip FTDI conversor USB para RS-232. Então estamos comunicando com o módulo Wi-Fi. Na próxima aula faremos alguma programação, vamos ver a configuração original de fábrica desta placa Wi-Fi.